Pior que eu tô todo machucado. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Opa, opa, opa. Opa. Bagulho barulho que é esse aqui? Ixi, já... Ih, rapaziada. O que é aquilo lá? É giga. Eu vou ter que proteger o ninho aqui, ó. É giga, rapaziada. E aí? esse ver se tem algum outro aqui beirando aqui, ó. Vou ameaçar que eu vou proteger o ninho, né? E aí, o que vocês acham? Giga ou espino, rapaziada! Ah... Acompanha aí, vamos ver então. Eu não posso deixar ele grudar em mim. Se grudar, eu vou de base, hein? O que eu vou fazer? Vou ficar meio safe aqui na água. Vou ficar de costas aqui, ó. Que a vantagem é minha. Se ele vir pra água, ele vai de base. Proteger o ninho aqui, ó. Filhote, tem filhote. Ah, sabe que ele, ele tá malando. Ele quer que eu fique gritando, ele vai pegar o cooldown. Rapaziada, ficar de costa aqui, ó. Eu ganho, então ficar de costa aqui. Segura meu Z. Tomou, tomou, tomou, tá sangrando Também tomei, tomei, ó Vou deixar ele sangrar, rapaziada Deixa sangrar, deixa ele vir na maldade Deixa ele vir na maldade Tomei, tô sangrando, o sangramento dele não é muito forte Ah, é forte sim, olha isso Mas ele também tá tomando É, okay. tá um pouco parado aqui, ó Será que eu vou perder meu ninho pra um giga? Tomou também, pode deixar. Vamos lá, Giga. Vamos lá, cachorro. Vamos lá, Giga. Vamos ver se é o brabo mesmo. Tela 1, um, rapaziada. Três, duas gotas de sangramento, ó. Ele também tá. Esse X1 aqui vai dar pra... O que, que eu tô vendo aqui? Eu preciso ficar atento, senão vai chegar nenhum parceiro dele. Então, a todo momento, eu tenho que estar tá olhando pro lado aqui, ó. Se viu um giga desse aqui, eu vou de base. Eu não vou gastar essa mina. Eu não vou gastar essa mina, justamente. Eu não posso perder na mordida dele. Boa. Ele tá no sangamento também, tá? Ó. Ele deve estar tá muito pelado, rapaziada. Ele tá esperto. Esse giga tá esperto. Por quê? Ele não tá grudando. Porque se ele grudar, ele perde. Ele sabe. Se ele grudar, ele perde. Opa! Opa! Aparentemente não tem ninguém aqui, ó. Meu medo é se chegar, chegar algum parceiro dele. Olha a sangue pra tudo que é lado. E aí? E aí, rapaziada? Coloca na descrição. Não vale pular o vídeo. Quem vocês acham que ganha? Eu ou ele? A telinha, como que tá? Ó isso aqui não acertou em mim não, hein Ó, acertou É e Quem você acha que cai primeiro? Eu ou ele? eu preciso grudar nele A partir do momento que eu consigo grudar nele, ele vai de base Tem coisa chegando aqui, galera. Tem coisa chegando aqui atrás, ó. Precisa ficar atento. Precisa ficar bem atento. Quanto esse Giga, quanto alguns outros dinossauros que estão tá aqui perto. Tem outro espino, parece que tem ali. Ó. Beleza, deixa eu ver como está minha situação. Tela 2, beleza. Tá... Tranquilinho. Eu não vou rosnar. Se eu rosnar, ele vai pegar o da do meu rosnado e vai vir pegar eu. Vou ser esperto e vou ficar aqui, ó. ó. Parado aqui. Se eu conseguir ficar parado aqui, ele vai ter que... Ele vai ter que... Ele vai travar na água. Por que o momento que ele travar na água, eu grudo ele. Aí ele vai de base. Aí ele vai de base, rapaziada. Aqui, ó. Aqui é o esquema. Aqui é o segredo. Ó ver como tá minha tela. Beleza. O spinner, ele vai sangrando automaticamente. Dá uma provocada nele. Vamos, gente. Vamos. Pior que eu tô todo machucado. Olha isso. Olha isso, rapaziada. e a briga de território, hein? Ele deve estar passando fome. Eu preciso proteger o ninho. Mas tá sangrando. Ele tá sangrando bem. Olha isso. Tudo ali o sangue dele aqui na frente. Olha, ele tá todo machucado. Rapaziada, eu acho que no fight a gente ganha. Hein? Ó, tô perdendo as gotas. Beleza. Vai, solzão. Sai que hoje é dia de matar a Giga. Ele sabe que eu não vou sair daqui. Sabe? que eu não saio. Vamos lá, meu querido. Vem. Eu vou proteger meu ninho. Olha sangue meu. Nossa, tens. Isso aqui, é, aqui é uma briga de paciência, rapaziada. Quem tem mais paciência ganha. Eu vou ficar meio que atrás do rio, porque a partir do momento que ele vir morder eu, sempre pega essa dica. Vocês podem pode usar o rio. Ele vai travar no rio. Quando ele travar no rio, a gente morde ele. Ele tá muito lascado, pra ele não tá vindo. Eu vou, eu vou querer dar uma primeira nele. Tomou, cachorro. Tomou! Hum, tô bem telado, hein? Bem telado, preciso tomar atenção, rapaziada. Um pouquinho de atenção. Tomar um pouco de cuidado aqui, ó. com tela. Se eu tomar mais uma ou duas desse jeito, eu morro. Eu morro. Eu então, vou tomar cuidado aqui, ó. ficar um pouco parado aqui, ó. Que eu consigo me, me realar um pouquinho mais. Ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir, rapaziada. Grudei, grudei. Nossa, rapaziada.